Para começar a transmitir com o seu switcher de vídeo da Device well, é muito simples. Basta primeiro conectar todas as câmeras nas entradas HDMI do switcher, conectar a fonte de áudio nas entradas RCA ou nas duas de microfone estéreo, conectar o switcher ao computador via cabo USB, ligar um dos monitores na entrada MultiView e daí é só ligar a chave de energia atrás do switcher que ele vai ser automaticamente reconhecido pelo seu computador, não precisando de nenhum software. É plug and play. Esse switcher tem um total. De 5 entradas de vídeo, sendo quatro delas HDMI e uma DisplayPort. E ele também te oferece uma saída para áudio em P2. Lembrando também que esse switcher tem uma placa de captura interna para fazer sua transmissão. Antes de transmitir, é importante configurar o seu dispositivo de transmissão. Aqui a gente utiliza o OBS e no próprio site do programa ele te oferece ferramentas para que você possa usar as configurações adequadas para o seu computador, como taxa de bits e por aí vai. Depois disso é só escolher o site para transmissão, como YouTube, Facebook ou outros que te ofereçam uma chave de transmissão. Adicionar essa chave ao programa de transmissão e pronto, é só começar a transmitir com a melhor qualidade possível. Lembrando que diferente de outros switchers de vídeo do mercado, ele conta com um multiview para que você tenha uma prévia de todas as câmeras e cenas antes delas irem para o ar. E você pode estar se perguntando o que é essa entrada de cartão na lateral do Switch, e nessa versão ela simplesmente não funciona para nada ainda, mas com atualizações futuras ela pode virar a fazer gravações diretamente no cartão. Lembrando que qualquer atualização dessa placa a gente vai deixar na descrição para vocês. Ela conta com duas fileiras principais de botões que vão de 1 a 4, se referindo a cada uma das entradas HDMI do Switch. Na parte de cima são as câmeras que estão no ar e na parte de baixo você tem a prévia de cada uma das entradas de vídeo. Temos dois botões de código de barra para caso você queira inicializar ou finalizar uma imagem no ar e lembra do DisplayPort, para adicionar ele é só apertar F2 e a câmera 4 mudará de HDMI para entrada de vídeo DisplayPort. Mais em cima você tem os botões para configurar o tipo de áudio e o volume deles, no caso aqui não estamos usando as entradas de áudio, mas você pode fazer o um mix entre os áudios ou deixar na entrada de áudio principal. Nas transições você tem a opção do PIP e pode configurar as duas imagens na tela escolhendo a câmera principal na barra superior de 1 a 4 e a imagem do PIP selecionamos na barra inferior. Você pode alterar a posição e a borda do pip pelo menu do aparelho, que é bem fácil de navegar. E lá você pode ajustar também o volume do áudio, a resolução de saída e até mesmo a velocidade da fan. Temos o fade to black na parte superior, que faz um fade out e deixa a tela preta. E enquanto a imagem estiver fora, esse botão continuará piscando. Também temos as transições básicas para cima, para baixo e para os lados e usando os botões Rate 1 2 e 3 você pode alterar a velocidade de cada uma das transições.